Oi, eu sou a mãe do Cup. E eu sou o Cup. E hoje é um vídeo bem diferente, bem especial, porque eu trouxe aqui uma pessoa maravilhosa na minha vida, que é a minha mamãe. Euzinha. Também conhecida como Lila. E mãe. Eu não sei se você está preparada. Não estou. <risos> Para que há de vir. Porque hoje... Eu vou te testar. Na comunidade LGBT, a gente... Acaba desenvolvendo um próprio dialeto, com várias expressões que são muito próprias da comunidade, ah, sabe? Então aqui, o que vai acontecer é o seguinte. Eu fiz uma lista de várias expressões. Várias expressões Sim. são mais atuais, são mais modernas. Outras expressões, expressões mais antigas, de origem urumbá e nago também. Então, tipo, algumas dessas eu tive que pesquisar. Inclusive, depois eu até posso mostrar pra você o vídeo da Lorelai Fox. Você conhece ela? Não. Ela. Nossa, é ela é uma drag queen e ela também é o YouTube. E ela explica muito bem. Depois eu vou te mostrar o vídeo dela. Inclusive, tô recomendando pra vocês também. Por isso que tô falando dela. Eu fiz essa provinha. Eu vou te dar um tempo. Você vai olhar pra esses termos. Você vai escrever nessa linha o que você acredita que é o significado. Ah, eu tenho que escrever então. É, você vai escrever. Eu vou pegar meu óculos. A gente vai dar, um, vai dar uma pausa ali. E você vai escrever tudo que você pensei. Tá, mas antes de começar, eu quero que vocês se inscrevam e curtam esse vídeo. Eu odeio, eu odeio. É, essa vai ser uma prova, sabe? De experiência ou de instinto? Você vai no seu coração. Chuca Chuca, meu Chuca. Pico-man. parece mais não de uma fruta. Agora que você já terminou, o que que você achou? Difícil. Você já, já tinha escutado alguma dessas aqui? Quais você tem familiaridade? Algumas dessas, até algumas que eu, eu pude, assim, ter ideia, né? Uhum. Você já me viu usar algum desses? Não. Tem os que eu uso aqui. Então eu não presto atenção. <risos> eu acho que não presta atenção. É. é o seguinte, eu vou ser bem flexível aqui com os pontos, sabe? sabe. Se você chegar perto e se relacionar, porque muitas palavras Aí. aqui não tem tipo um significado, uma tradução única, entende? Lacre, eu comecei com algumas que são bem atuais. Lacre, é o que você é, acha que é lacre? Eu acho que lacre é É Pessoa arrasa, você lacrou, arrasou. Arrasou em tudo, assim. Ou fez uma coisa bem feita, ou tá bem bonita. Assim, nesse tipo. E você entende o, o porquê seria algo assim? Não não, não, não, não imagino, só de ouvir falar... Eu e... vou te dar um pontinho dessa, porque... Tá bem relacionado, mas eu acho que poderia justificar, é. sabe? Justifique sua resposta. Podia ter justificado melhor. Sabe? Lacrar é muito no sentido de você fazer alguém calar a boca. Por exemplo, você tá numa discussão, seus, seus argumentos foram tão bons que você lacrou a boca dela. Ah, você, ela não, você não Fechou, ela não consegue falar nada, porque você... Lacrou. Por isso que é usado muito nesse sentido de discussões, sabe? Uhum. Tipo, eu ganhei um argumento... Nossa, mano, lacrou. Uhum. Cheio de... Você nunca ouviu esse? Eu nunca ouvi, não faço ideia. Shade é uma expressão americanizada. Uhum. Inclusive, ela só tá se tornando muito popular por aqui por causa de RuPaul's Drag Race, que é aquele reality show que eu já te recomendei de drag queens. Sim. E Shade, ele é, é sombra, no sentido de você desrespeitar alguém e eu já dei a resposta Eu ia dar um exemplo. Já foi. Ela não respondeu nada. Shade, no inglês, funciona tipo throwing shade, no sentido de fazer sombra em alguém. Ah, entendi. Aí, quando uma pessoa é é muito assim com outras, a gente fala que ela é cheideira. Gostei. Gostei. Vou usar esse aí. Viu? Vamos de pisar. Pisar. Eu coloquei magoar. Como se a pessoa tá pisando ou tá magoando essa pessoa, machucando ela de alguma maneira. Eu achei muito bonitinho você colocar magoar. Eu vou te dar um ponto porque tá assim, né? Mas é mais no sentido de você humilhar. Sabe, não ah, é? Porque eu não consigo pensar numa pessoa fazendo isso com outra. Né? Aí é porque você é muito boazinha. É oh, é. Anjo puro tiro. Essa palavra eu lembrei da música de Jojo jo jo? jo jo. De Jojo jo, que tiro foi esse? Que tiro quer dizer que é uma pessoa que tá arrasando, né? Tá linda, se arrumou e ficou assim maravilhosa. Aí a pessoa, oh, que tiro foi esse? Disse, tá linda! Hum. É isso que eu pensei no tiro. Tô pensando aqui se eu vou te dar um ponto ou não. Ai, meu Deus. Eu pensei que eu ia largar, mas você... <risos> eu pensei que eu ia arrasar. Já tá absorvendo. O é, tiro é mais no sentido do impacto, sabe? Quando uma coisa tem muito impacto. Porque o tiro é o quê? Uhum. É um estouro. É, é um impacto. O tiro foi esse. Porque ela ficou impactada. Geralmente é usado no sentido positivo é um mesmo. Sentido, né? Então eu vou te dar um ponto. Eu quero 10. Ó, você tá indo bem. Ux, Maria. Close. Ou close Eu pensei em close de perto, porque você tá muito perto de uma pessoa, sinceramente eu pensei mais na palavra que É, mas tá, mas é que eu tenho falar Não vou poder te dar esse ponto Mas tem a ver com perto sim, porque é o seguinte, ó vou te... Então tem que dar meio pontinho pra mim Você tá, tipo, dando close, uma pessoa closeira, hum. é uma pessoa que arrasa Entendeu? Deus a pessoa Deus. que tá arrasando. Por quê? Close é o plano em quando a câmera assim, vai Aí se é. aproximar. Mas a câmera ela vai se aproximar porque você tá muito linda. Porque você tá arrasando, entendeu? Então, tipo assim, quando eu tô dando close, é tipo quando a câmera tá dando um zoom assim no meu rosto, porque eu, eu arrasei na maquiagem. Agora. Montar! Montar, eu coloquei abusar. Porque, tipo... abusando da pessoa, aquela pessoa que é muito gentil. Ah, pega isso pra mim, agora faz isso pra mim, agora faz Ele Tá montando a pessoa. Quando ela para pra fazer tudo pra mim? Mais ou menos? Não? Não, nada nada a ver, mas eu gostei da sua interpretação por isso que eu fiquei interessada isso me lembrou, na verdade, uma outra expressão gamer, mas montar é uma coisa que você faz antes de ir para uma festa por exemplo, você vai se montar, você vai tá. se arrumar porque pensa num contexto de drag queens, você passa toda aquela maquiagem, você fazer tudo aquilo ali, é muita coisa você literalmente tá se montando sabe? tanto quando você vai tirar toda aquela roupa, você tá se Montando. Aí, por exemplo, se a gente se referir a Lorelai quando não estiver fazendo drag, a gente pode se referir e falar é, é a Lorelai desmontada Ah, entendi Gongar, esse eu uso muito, eu uso muito gongar me lembrou na época do Chacrinha Dava na pessoa, assim, ó, aquela buzina e gongava, assim, quando a pessoa errava uma coisa Por isso que eu coloquei a palavra errar Não vou poder te dar conta Porque gongar é quando você está zoando alguém é, mas o Jaqueline zoava. O porque, era, Se uma pessoa gongou, uma pessoa dizer, um, é quando a pessoa igual. a tá Não, não, não, não, não. não dar <risos> a Elsa. Dar a Elsa. E, sinceramente, não tenho, não faço a mínima ideia do que seria se dar a Elsa. Você escreveu alguma coisa? Escrevi. É. E eu lembrei de Elsa, que seria do Frodo. Mas aí eu, o Kim me corrigiu falando que era Elsa, né? Mas, enfim, eu coloquei dar geno. Você deu uma pegada mais moderna aí. Criando suas próprias expressões. Mas é. infelizmente não tem nada a ver com o real significado. Dar a Elsa fazer a Elsa é quando você rouba algo. É. É. Mas por que não tem nada a ver? Não é a Elsa, fazer mas... a egípcia. Fazer a egípcia eu já pensei, né? Egípcia, então fazer caramba pra você. Eu gosto que caramba já é uma expressão também, né? Mas não. Não tem nada a ver. Fazer a egípcia é você. Sair de fininho. É tipo, vamos dizer, tá, tem uma discussão assim, é sair de fininho assim. É só... <risos> Mais de duas pessoas discutindo e você sair assim, assim, ó. Não faz se <risos> ser. As pessoas vão parar de discutir pra você sair. <risos> Mas é esse é o significado. Fazer, você sair de fininho. Mona. Mona? Mona, eu coloquei amiga. se eu ô assim, oh, Mona, vem cá pra mim, Mona, seria oh, amiga. Não? Ah, não, mas tipo, eu, tenho, eu entendo porque, minha vida, eu entendi que... porque você achou que era amiga hum. Porque é bem usado nesse sentido, amigável mesmo Mas Mona é mulher, é gay, é bicha, entendeu? Continua sendo assim, Então, é porque tipo, eu tenho uma amiga lá que é uma gay Eu vou falar, ah, e aí Mona? Eu, eu disse que eu ia ser flexível, né? Vou Ei. dar esse ponto Aqui você já não respondeu, né? Não. Que é a Amapô, você não tem Amapô. ideia? Não tenho ideia Vou dar um exemplo, você é uma Amapô Que mãe? Alegre, brincalhona. Você só pode escolher um homem. Brincalhona. Não. Não. Mulher. A Mapo é uma mulher. Ah, Mapo <risos> é mulher? Você já 100 cara. pontos pra você. 100, no caso, um zero. Não, <risos> <risos> Eu acabou de acontecer uma coisa bem chata, que é a gente perdeu alguns minutinhos de vídeo que a gente gravou. Então, o que eu vou fazer é basicamente perguntar essas palavras e dizer pra vocês o que, que ela achou que era. Só pra gente poder continuar. Não foram todas palavras assim, mas tá. Logo depois de Amapô, eu, eu tinha perguntado a quê. Eu não sabia o que era. Só que eu dei um exemplo pra vocês. E eu também não soube responder. A quê, no caso, é dinheiro. Beleza. Money, money. Também não soube responder. O legal é que eu tenho os áudios aí. É. Eu te dei vários exemplos. Ó, o show é algo que você precisa e você faz as coisas com segurança. Aquelas coisas. Eu, eu tô sendo muito óbvio. Aquelas coisas que eu preciso fazer com segurança. Nossa. Aquelas coisas. Aquelas coisas. Ô <risos> oh, mãe, <risos> cadê <risos> essa malícia? <risos> Camisinha. <risos> Pois é, e eu não sou soube responder. E chegamos em Neca. Pois é, Neca eu achei que era assim: Neca, Neca não. Mas aí, Neca é. Neca é pênis. Se você está falando é de uma Neca, é. ele tá falando o de horta. É uma no, novidade pra mim. Eu posso até, assim, nas minhas consultas, né, na que eu falo antes, pra falar. A novidade. Nequinha. É, aquela é Nequinha, né, você seu cachorro, olha é bonitinha. A como ela tá é bonitinha. <risos> no caso, né, porque ela é veterinária. É, tudo tá feliz, não né? Tá, esse aqui, ainda bem que. Esse aqui eu vou pegar essa reação, porque esse aqui é, é uma palavra bem multiuso. O famigerado, aquendar O que você achou que fosse? Acalmar. Não sei. E olha que é muito, tem muito então, sentido. Então, muito muito. Uso. Então aguentar não aguenta não aí aguenta, o Não sei. Tem mais de um uso. O uso que eu mais vejo sendo usado é no sentido de segurar, pegar, esconder, guardar, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, acuenda seu celular, que gente vai sair. Entendeu? Ah, Guarda tá. o celular. Ou até mesmo no sentido de pegar, que a gente pode levar o outro lado. Tipo, ah, você acuendou o boy. Então você ficou com o boy lá, ah, você tá. pegou o cara. É. Pode ser no sentido de esconder, acuendar a NECA. Ah, tá! <risos> entendi. Entendeu? Porque, por exemplo, muitas drags, quando vão se vestir lá. Se montar. Quando vão se montar, elas assim. precisam apoiar a neca. Ah, gente, <risos> eu já estou ficando calma já. E agora já. a gente vai para o bafão. Bafão? Eu assim. coloquei assim: presença, porque você está muito bonita, você está muito presença, você, você, você marcou a presença no local. Não. Olha! Fiquei tentando entender por que ele fez assim. Eu vou te dar esse ponto, porque pegou um dos sentidos sim. Mas o senti seu sentido original... Essa palavra é interessante. Eu não sabia dessa origem dela, mas eu descobri que bafão é uma palavra que se originou de uma palavra francesa. Que se escreve bas Que em francês se fala bafon. Sim. Bafon? É tipo é uma, uma coisa, coisa que... baixa. Eu acho que também tem um sentido mais, de, tipo, de relevo. De coisa, hum. coisa baixa. Aí a gente, em algum momento aí, em contexto que eu não sei como foi, a gente começou a usar pra falar de algo vergonhoso. sabe o bafão. sei ai, você ficou sabendo do bafão? Hum. Uma coisa escandalosa também. Só que aí, as coisas vão se transformando. Porque nesse sentido de escandalosa, aí a gente foi, tipo, de bafão pra bafo também, bafônica, então pode ser usado também no sentido de escandalosa no sentido positivo. Positivo. Então, por exemplo, se eu chegar e falar poxa, onde tu tá bafônica? Quer dizer que você tá escandalosa de bonita. E aí esse sentido e, se pegou. E eu, e eu entendo nesse sentido aí. É, né? e agora nós vamos, nós vamos pra chuca. Chuca é o seguinte, a única coisa que passou na <risos> minha cabeça é porque chama chamo meu filhinho de tiuquinho, tiuca. Então tiuca pra mim é <risos> A Xuca oh, me, <risos> me, me pegou uma <risos> palavra pior pra... <risos> pra se relacionar a mim. Eu, Deus, a é a limpeza intestinal que você faz antes de você <risos> usar certos para Antes disso, você vai. Você tem que fazer Retira a chuva. tudo que eu disse. Retire a passa por. <morra>, isso não é isso, meu Eu <risos> te <risos> perdoo. Aí tem um também que eu não coloquei, mas que eu posso te perguntar, Você eu imaginar o que é. Passar cheque. Passar cheque? Já ouvi esse termo, passar cheque. Agora eu não sei o significado, não. Passar cheque. É o resultado que acontece quando você não faz a chuca. Aham, que suja, né? É. Que horror. É, é expressão. É, você tem que fazer a chuca pra não passar cheque. Hum, então, sim, né? Você comeu o <risos> Tá, estamos é chegando sim. ao final. Picumã. Eu falei que parece uma fruta, não vire uma fruta. Parece mesmo, né? Tipo pocão. É. Mas é Picumã é cabelo. Você tem uma picumã bonita. Seu cabelo, pode ser usado cabelo também, peruca. Uhum. Mas é isso Fizemos vários falamentos Ó oh, mãe, eu, eu acho que é uma, uma língua própria É, acaba sendo. É, mesmo de né? Tem que falar é legal, Patrimônio assim. cultural uhum. Isso, que Gostei. você sempre aprendeu várias coisas Sim, mas ela assim Você vai lembrar daqui a um tempo? Não, mas aprendi Tem alguma desses Tem, tempos assim de que você tá gostou? De... Que você acha que você não viu? Teve, eu gostei de vários Eu gostei de lá montar, é, mona Eu sempre gostei de ouvir mona Eu bom. achei bonitinho, a Achei uma barato Falar fazer a egípcia. <risos> fazer, gente, fazer a egípcia. Né? <risos> Ótimo! <risos> Mas é isso, eu gostei muito de te ter aqui no meu canal. Pela eu amei. Eu já fiz uma vez já. Quando eu pintei seu cabelo, eu não. <risos> Hum, verdade, olha, vocês podem assistir esse vídeo aí. Primeiro, e, primeiros. Primeiros. e agora eu queria novo. E vai querer aparecer mais, né? Sim. Podemos certo. aparecer mais. Sim. Que tipo de vídeo? Digam aí, que tipo de vídeo vocês gostariam de ver com minha mamãe. E então aqui. não deixem de se inscrever aqui nos comentários também. Se você não conhecia alguma dessas palavras, se alguma coisa nova pra vocês, e quais dessas palavras você acha que vocês podem incorporar no, na oratória de vocês? Tá é isso, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É.